Olá, eu sou a Dani Souza, sou mãe empreendedora, tenho quatro filhos, uma loja multimarcas e desde o ano passado venho desenvolvendo um outro projeto em paralelo, através do marketing de relacionamento, então casa, marido, filhos, né, vários negócios. Uh, comecei a procurar uh, estratégias para estar tá otimizando meu tempo, alavancando meus negócios e eu sempre soube que isso seria através do marketing digital. Uh, depois de muito procurar uh, né, cursos, treinamentos, mas nada que me passasse muita credibilidade. Né, hoje em dia, muitos, muitos gurus de, de internet e. Esse ano tive o privilégio de conhecer o trabalho do Leandro Fonseca, entrei para o time do marketing de sucesso e já sinto os resultados positivos uh, no meu negócio. Uh, muito mais do que estar tá passando ferramentas e estratégias de marketing digital, o trabalho que o Leandro tem feito é de estar tá levantando líderes. Então, eu estou muito feliz, é, me sinto privilegiada de estar fazendo parte desse grupo de mastermind incrível, de pessoas que têm os mesmos objetivos de estar crescendo, uh, ajudando outras pessoas. Uh, então, se eu puder te dar um conselho de mãe, de coração, tome uma decisão, vem fazer parte do nosso grupo do Marketing de Sucesso. Forte abraço!